Olá! Seja bem-vindo ao canal Coisas Que Eu Te Conto. <risos> se vocês não são inscritos no canal, se inscreva. Meu nome é Josemar Luiz e seja bem-vindo ao canal. E bora pro vídeo. Com certeza você já passou por uma situação e se perguntaram. Agora deu merda. Veja agora vídeos de pessoas que fez algo que se arrependeram grupo, do grupo safado, tranqueiro, piscataiada que vive mandando vídeos de mulher pelada, aqui ó, aqui ó, nem reage. É foto de remédio, fraqueza. É, porque eu vi os vídeos, as fotos das mulher pelada, do grupo, mas, quem tem com certeza tem muitos casados aí. Não, nada a ver, irmão. Não, né? Tá aqui ó Não reage, é por quê? Porque tá errado Tá errado Casou com uma mulher que sempre respeitou ele Sempre respeitou Né? Agora A mulher pede celular Porque ele vivia implicando Que eu não confiava nele Né? Eu falei, não vou pegar mais teu celular Dei esse voto de confiança não, você é burro Hoje, ele me deu um motivo Eu peguei o celular E vi o tanto de safadagem, Tranqueiragem E vagabundagem desses homens safados sem vergonha né? Que diz que tem tudo em casa que não tem... Se fosse verdade, não fazia isso Porque é covarde, é covarde, ah, queria que levantasse, metesse a mão na minha cara. Que tem coragem. É, é eu queria, queria muitos exercícios. mas nem pra isso o bicho tem coragem, nem pra isso o bicho tem coragem. ¿Qué ves? ¿Eh? A ver... ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Todavía... Ah. ¿Qué ves? Estoy en Facebook. ¿Todavía? ¿Todavía? Sí. ¿Ya tienes foto de hace rato? Porque estoy buscando el sticker que voy a poner. Ah, ok. <coughs> Falei, falei, que era pra sair dessas coisas, desse WhatsApp, não sai não né, vou te ensinar senhora assim, vergonha. O que você tá fazendo meu bem? Olha aí, ó. agora eu quero ver, quero ver, ficou bonito, ficou bonito, você aprendeu. O que você está fazendo meu cabelo? Vai, bem feito, eu falei para você. Que, que que você está fazendo? É para você aprender Flá, pra... quando eu falar para você sair dessas coisas. Meu bem, Anou, eu vou sair. Eu também, agora já foi e tá rapado. Se quiser, sai pra rua. Agora tira a foto, posta assim Posta, posta. Foto. É desgraça, desgraça. Né? Vai apagar, Dani, né? apague. aí, Paulo. O Paulo. Tá vendo? É arraial do cabo, né, Paulo? É top, viu, Paulo? Ai, ai! Pessoal, se curtiu o vídeo, deixe seu gostei Inscreva-se no canal se não for inscrito Ative o sininho para receber os próximos vídeos E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá? Então valeu e até lá!